Quem é que eu vou, eu vou ficar com a criança? É. Como que o é seu nome é? Marcelo. Marcelo. É. E Marcelo. Aí não dá. Fala alto mesmo que eu tenho problema de auditivo. É. Uhum. A sua imagem não ficou boa. Porque lá fora tá claro esse tá, esse, tá é aqui. Então eu não. tenho, eu tenho pegar é que pegar. É é tá lá que eu ah. ah. é ah. Claro, e claro. Eu fui levar ele para sim. Agora sim. pronto? Eu Aí ele chegou lá Aí Obrigado. Aí eu um vídeo WhatsApp? Aí ele por esse vulgo, a Tá tomando na loira. Depois a máquina? Aí ele falou, se não sai de Não, não, não, não, não. colher O Aí ele falou, ah, mas é ele? Você conhece o Aí Você é é. lá, colheu o sangue. É que não, Aí ela falou, levantar, Zé. Deixa, deixa o seu chegar. Depois do a gente vai reunir o pessoal. Tira não, A só A lá só calma. Onde está sentado o seu O Zé lá, do lá. Você gosta de lá, ou naquela, ah, eu gosto de sentar lá, tá lá ah, que naquele ou lá, naquele lado. Aqui é banco. Aqui é banco que é mais alto. Só dois. Nós temos que jogar tudo. Nós sentamos lá na escadinha, puxa a mesinha pertinho mesmo. Joga até de noite. E hoje nós vamos ver se jogamos, né? Pra filmar. Eu eu é a turma que jogou. Não calma, né? Calma. Agora que reunir, você sabe, vadinho fala o outro mais alto. É, o vadinho fala baixo. Aí o Eu chorando. um anos, vamos a óculos, eu Eu olhava em eu olhava e assim, quem é que vai levantar ele corta. Eu e, não, e o tio Vicente, uma ele. vez? No aniversário a da, a, da, da, da tia Cantinha, de 90 anos. E ele, aí assim, a, assim, o, o ele sentou na a, mesa. A ele pegou o um um relógio assim de poço. E começou a olhar. Nada, nada, nada. Nos eu nos usando óculos. Eu digo, você vai. Ah, eu água do padre Marcelo no sol e eu lavo. Olha a fé, né? Precisa de um caminhão para trazer, eu não sei. Eu não mostro isso pra ela, não, está Eu, fui, não, eu, fui, eu fui que é a mais É que não a minha tia que estava chegando. Não. Não não. Não. Meu... aqui é um barulho, Esse aqui é um barulho, Eu bastante eu vou perto, mas não pode continuar com ela, não tem problema não. Não Ah, é, é. É. é? Você vê como é que é? é é? Não, e na precisa... É mais ou menos. Você vai trabalhar amanhã. Ah, que Bom, não ir com a gente, Chega, <risos> <receio> <risos> tenho... seu é é Não, a gente vai lá. É assim, que é a é a que vai Aí chegou no lugar, chega às seis horas, a ver se acerta. Aí chega lá na sala agora tem que força na mas olha só, o que É? Eu acho que eles estão o vídeo. eu a Aí a porta, a ela ia sair dez de tarde. Era Vick, esquece, Mas aí ela já é de Ela Ela ligou de de Aí é que... eu falava pra me dar um banho embora Aí eu sabe? Ele vai, vai, vai. Vamos chamar o seu pai. Vou, mas Aqui você tem irmã, Aqui, irmão. Ela é E mais que... E a minha mãe é ela. A Cecília. A Martinha. A Martinha. É cantora. Aí o papai acabou. Martinha. A cantora. A cantora. Eu lembro da Martinha. Você lembra da Martinha? É, a a Martinha. Então. Além daquela Martinha cantora, a tem a... A Martinha. Minha e você, você não, frequentou baile aqui nessa região não tinha. Vixe, vixe, eu vixe. Maria, eu era pequena, mas eu frequentava. Aí eu falo, vai, acabou. Era forró mesmo, ah, à noite, a noite, é ficava a noite até assim. Nheco, eco, e ó, a noite inteira E quando era coisa de mutirão, chorava um descoito, umas roscas, né, Mas vai ser na lá lá. Pegava caminhão Cabião, quantos irmãos vocês são? Nós somos seis É, a, é, a Lúcia, mais quem? A Lúcia, a Neuza, que está aqui, a Adalgisa, <risos> o Fernando, o João, o Celso, o seis, seis. Sei. O Celso é o céu caçula e ele, o João também nem. não viveu essa vida não, mas, não tem mas mim não tem nada. de mim para a Você, não. você, não, não. você não. mora em pé. Você, é você, é você foi é a não pra é pães? Agora não lembro ah. mais. Eu nasci na Fazenda dos Goiabas, sou bicho, não. mas nasci na Fazenda dos Goiabas. Aí na Santa Franca e morava no Itaiá. <risos> Itaiá. <In daia. risos> Indaiá, onde nasceu o <risos> meu irmão João. Aí do Indaiá nós somos tá franco. Não, a é Japão. foi. Uma Indaiá nós somos franco. E eu tinha uns eu seis anos mais de mais idade mais quando eu fui para Franca. Ele não tem nada daqui para um tentar salvar mais nada. É a Neuza, de 6 anos de idade. E pode até morrer. Quando nós só porque nós tínhamos parentes na roça, mas os bairros. Você conheceu o seu avô? Não, eu não conheço. Ele quer vir bem. O Antigo Velho. A Neuza conheceu. Eu conheci, mas quando ele morreu, eu tinha 3 anos. Acho que é 3 anos. O nome dele era. Peguei e falei pra ele assim aqui Joaquim, meu pai vai fazer esse copo. É é o pai do senhor José, seu pai, agora está ali. Então, seu pai não tinha celular, seu pai foi falando. A mãe a vocês conhecem porque é o nome da rodovia ali, né? Chegada, estrada. Não, não, não. A Gemília é a esposa dele. A Gemília é a esposa dele. A Gemília é a esposa dele. Gemília é a esposa dele. A Gemília Agora, a né? mãe do tio ah, José celular, é a bombelina. Obelina. É a mãe Obelina é nós conhecemos, porque é a mãe é ela durou até 96 anos. O celular da mãe, o Flaquinha José. Eu acho que é, Rô. Ô, mãe, Aí, falou, eu um, mãe, que como que chamava a Sabe, os venenos que você come. Ó, oh, é pai da senhora, Joaquim Mendes Mal. Ô amigo, eu vou falar agora. Não, Joaquim Mendes Mal. Eu vou, vou falar não. Você, Eu sou amigo do Paulo. César, César. Agora falar César. É, ele fica cadeira de é a Margarida. a amiga da gente. Se eu vou falar de comida. É o que você eu lembra dela? é A Gente, ia lá na casa dela, eu lembro da época que eu ia lá na casa dela roubar mexerica. Era mexerica enredeira, aí às vezes ela estava lá em casa, a gente passava na casa dela, roubava a mexerica enredeira, chegava em casa, a Tia Mariana falava assim, ah, elas roubaram a mexerica, aí eu já estou te perdendo mexerica. Não tinha como esconder, não tinha como e muita coisa né? da avó eu. Ah, quando eu era é, criança, a gente ia lá ajudar nos afazeres, né? Fazer Porque farinha? Tinha, fazer faxina. Não, ela morava em Franca. Morava já em Franca. É, eu já lembro dela lá em Franca. Aí a gente ia lá, ajudava a fazer faxina na casa. mamãe, de vez em quando, ia lá, só nós Aí fazia faxina pra bom menino. Quantos anos eu ia? Eu tinha coisa esse pessoal é é só, é só estudou você a, a eu, eu sou sério, dele, que mas eles estudaram não, não, é tudo assim, coisa de... Ele ele tudo, mais a minha só mãe estudou uma a brava. Mais ah, não, a minha mãe estudou uma brava. A Liga Fazenda ah, já moranguí que é a dele, de que que tá não, escola, É a badia que sabe, mas é a badia que sabe. É a badia que sabe, é a badia que eu não sei. Então, Cecília, quantos anos vai falar? Eles estão conversando com a Franca. Eu fui muito cedo com a Franca, foi com uns seis anos. Aí a gente lembra porque a gente vive de tal corpo. É. E bairros. E, e, e de que ela era, né, era ônibus? Não, que pessoa... Não, quando tinha bairro, a gente é. vinha de caminão. Caminão. Ele ah, Fazia 88. Aí eles até O senhor ali, como que chama esse senhor? Olha que Ele é o quê? A a Badia acho que lembra da escola É, a Badia A Badia O professor Zé está sentando ali agora Irmão, dia, São mais sete bom, irmãos. São sete São cinco ali a agora. Chins, gato, mas é o grupo tá era grande, né? É. É. A, imagem a imagem que a gente está filmando. Olha a imagem que a gente está É melhor, né? Quando não tem luz, você coloca na luz, olha lá, escurece A Escurece. Eu queria. aqui, aqui. É, é. é? Ah? É. É? É. ah Puxa as mesas pra cá. Não, mas, vai. Lá na tá Jaboretana. É é. é ah, tá então é legal. É que eu Ah, tá Então, aí. Eu sou Esse aqui também é eu falando muito mas alto. Mas ele é. É, ele tá Ah, agora eu faço isso eu não sou, não. Aí, ó. Eu falei nada. que falei nada. É que Ai, que dó. É. Que eu viz. Viz, que ela é. Que ela que eu gosto. Eu sou nova. Ai, meu Deus. Ela é novinha! Ai, de que a Escola Jaburandim, porque ela é novinha. É novinha o caralho, que ela é... Né? é. <risos> só meia quatro. Ah, e não, eu tenho só 69 é também. É só, é só, isso, isso. só isso, né? você senta aí. Eu badia, sou babia. mais jovem. É, você é mais não, não, não, jovem. Badia, você que foi responsável por, isso, por eu estar aqui hoje. Ah, é, né? Eu sou sempre. Ó, você que comunicou comigo e eu... Prontamente vim aqui, que eu sei que aqui tem uma, uma história plena. Ser de dois anos não é, não é pra qualquer coisa. Seu pai tá de parabéns. Tá de parabéns. Só que ele... Ah, é, tá pra... deixa eu falar pra ele aqui, ano. Pai, pai, pai, ele escuta, pai, é pai, que é eu que chamando. Que ano que o senhor mudou pra cá, o senhor lembra? Que ano que o senhor mudou pra cá Viu? Tive que perguntar a ele, porque eu não sabia mais Quanto que ano 64, desde 1964 que ele tem aqui Essa, essa era a casa dele Entendeu? E a gente, nós estudávamos tudo lá na fazenda Jaborandi lá, lá na Jaborandi, lá na... A gente morava no Pozo Alegre, era um pouco mais pra cima, mas ia a pé mesmo Subia a serra, andava... Levava o imbornal com, com merenda? Levava o imbornal com a merenda e os que objetos. O que é a merenda que vocês usavam lá? Ih, nem sei mais. De broa, <risos> Nem sei mais. O que que levava na escola? Era capanga mesmo. O que que levava na escola? <risos> Eu nem sei, era biscoito caseiro, é, bolo de fubá, porque fazia tudo naqueles quesfornão grande, né? Mas você lembra de professora lá? A última que eu lembro todas, a dona Dalma Benedetti, a dona Celie, que eu não lembro mais sobre o sob nome dela. E a última que deu aula pra mim lá, ela é viva até hoje, é muito minha amiga, chama é, Elma Pinheiro. Elma? Elma. É uma pinheta, é e uma flauzinha. Era uma sala só? Uma sala só, tinha quatro anos, quatro séries, numa sala só, Primeiro, segundo, terceiro. e 4 E, e a professora ministrava? Ministrava tudo. Oh, tá vendo como é. A professora ministrava tudo. Como eu era muito inteligente, eu ajudava ela. Ah. <risos> Deixa eu o contar badia, um pouquinho. Badia, isso era um pouquinho aqui. Quando... É, é, primeira, segunda e, ter e terceira. A, terceira, na mesma de, sala. Na, na mesma, mesma sala. sala. Era. E a tabuada, tabuada, o ABC... Aí os mais adiantados, mas é verdade, os mais adiantados do segundo ano, quando tinha capacidade, ajudava ela no primeiro. Às vezes tomava tabuada, alguma coisa assim, algum aluno mesmo que auxiliava. A tabuada era cantada naquela época não, né? Nada, se não soubesse, ficava de joelho e, no milho. Mas não tinha a tabuada no lápis, não? não? Não, Era, tinha que decorar, mesmo. É que decorar Passava, tinha que decorar em casa. Se não decorasse, apanhava de, de, de palma Olha. 7 vezes 8 7 vezes 8 é 56 ué. 7 vezes 7 7 vezes 7 49 ah, Mas eu sei tudo, até hoje Você vai querer não, não. me pôr a prova? Ah, 81 9 vezes 7 9 vezes 7 6. É, 64. Como é que você tem? Agora enrolei. <risos> Agora enrolei. 9x7, quanto que é 9x7? <risos> ah? Prova escolar. É Prova escolar. Não, aí agora já me pegou. Agora eu vou falar pra você. <risos> tem muita gente que se perguntar, isso não fala não, não, não, não, eu não tenho que matemática não me passava ah, pra trás, não. Eu, eu sabia ah, tudo. Eu, eu sabia ah, tudo. É. Mas hoje também não consigo muito. isso, né, Benito? É. Tem que ser um ser hoje tem as calculadoras. E outra, hoje tem. Eu não gosto de calculadoras. Eu gosto de fazer conta só de cabeça. Só de cabeça. Não gosto. Não gosto de somar nada em calculadoras. lá você aprendia, até a quarta série, dividir, <risos> somar. Até a quarta série. <risos> aprendia tudo, né? A Elma era muito dinâmica, ela ensinava pra gente um pouco da vida, um pouco de como viver em família, Tudo, como ser pessoa, realmente. Tudo isso eu aprendi na escola. Né? -a -a -a -a você cantava? Você cantava ruim na sua casa? Sim, nós cantamos. para mim. A todos, branca casa Que festa bonita que você está fazendo. Eu não gosto de Deus, o jornal. Você fica distribuindo serviço aqui pros outros. É, distribuindo o serviço. Aí, ó. Pode distribuir pra mim. Você é bom demais. Assim. Ó. Era, era homem, ah lá, ela perguntaram, era homem. Ela está perguntando se a gente estudava homem e mulher na mesma sala. Era homem e mulher da mesma sala. Sala mista. Sala mista. Vadir, a cadeira era individual. Individual, ah, era. Não, na época nem era. Era de dois e né? as carteiras eram de dois em dois. Você estava tudo de dois em dois. Vadir, assim. sem contar que estudava primeiro antes. Eu falei, é eu falei, é. É, tudo na mesma sala, é isso que ele falou, vai funcionar tudo na mesma sala, tudo com a mesma professora. Ô oh, Lúcia, você, você, você tá aqui perto também pra falar. Faz um favor, não é quer falar. ela tá achando que ela não é do nosso tempo. Não, eu não sou, ó. Essa época aí eu nem nasci dessa. Ai, <risos> Ô Neuza! Ô, coitada, não Vadi, senta aí, você vai se A minha primeira escola foi Gerardo Barbosa Sandoval, lá em Franca. É, ó, ela é mais chique, a, a minha. Eu só ia com as meninas, a que elas iam pra escola lá no Indaiá, eu ia junto com elas. É, mas ela estudou com a Franca mesmo. Eu, eu, eu estuve... comecei a estudar eu Lei Franca. Eu na e quem Goiá, é o professor, professor no escola? Lá em Franca? É. É. Ixi, tinha uma tal Shirley, tinha a dona Dalva, tinha a Nenete. A Nenete era louca. Dona Nenete. Quando falava que a Nenete estava vindo, todo mundo arrepiava os pelos. Fora o que ela mandava os tamanhos. É. Ela jogava tamanho, que ela pegava os Agora a melhor professora zero. que eu tive no primário foi na, a sua Mereza, Mereza a Patrícia. Olha! Puxa! Aquele. Foi um Sim. exemplo de professora Olha de mulher, Deus. de Agora é. Agora deu. Agora agora. É. Quarto é. ano, primário, eu fiz Era minha professora de língua? Sônia Bezes e Patrícia. Espírita. Patrícia. patrícia. Você lembra? Agora você pegou bonita, Agora, ela foi... ficou... ficou... ficou... ficou... vou falar pra você, ela foi professora lá em Pedragulho, na Roça. Foi? foi. foi. Jesus. Então, a minha eu professora, achei. lá já era era era pessoa, era. Era morreu um pouco de é, tempo. É, morreu um pouco tempo. Você conheceu? Eu conheci. Ele não é daqui, ele é de São Paulo. Ah, Marcela é mais chique, é de São Paulo. Ah, é A Lúcia também é de São Paulo, ela morou lá São Paulo, anos, em São Paulo. há 30 anos. 30 anos em São Paulo. Que região é de São Paulo? Eu morei na Moca. É, quando eu fui lá, você me Leste. Eu morei na... Lúcia, só fala da zona sul lá, porque os e ninguém vai lembrar. Eu morei lá perto do Botânico. Do... Por que, que você é foi ali em Botânico? fogo. No nariz. É porque... Ela foi conhecer. conhecendo. De... Mas no nariz ah, ou no rabo? É, nos eu eu vou... dois, nos dois, dois. Eu precisava eu não... fazer um foi... desafio na minha vida, eu fui. É. fui. Olha assim, é. é é uma aventura. Você foi solteira? Ela é foi foi solteira até vou... hoje. Ela é solteira eu até eu vou... hoje. Foi e voltou. Foi e voltou solteira. Mas não achou ninguém lá? Deus que me livre, eu não procurei. Eu, ó, quando eu vivi em São Paulo eu trabalhava muito, não dava tempo de morar. Você trabalhou com o quê? Trabalhei em merchandising, marketing. Teve uma época que eu viajava todo mês. Eu nem em casa, eu ficava. Ela é capacitada. Ela assim. é, é que é merchandising. Ela é merchandising. Não, não mexando. Esse não é de comer, não, que mas dava bastante. é aquele. Mechandise é todo o trabalho que é feito. Eu ponto de venda, lojas. <risas> é, para trair o consumidor, para explicar <mánica> o para o consumidor. E como eu trabalhava no setor de marketing com merchandis, então eu fazia ponto de venda é, dentro do marketing. O marketing fazia... Hoje é... tem um tipo de você vai, mas... funcionário que vai mas... divulgando vai telefone, é, o na produto, continental. né? Hoje, eu eu oh, hoje é Só para você ter uma ideia, as empresas é, que eu trabalhei, ó, BS Continental, o Vão Continental, aí depois eu fui para Telefunken. BS Continental Continental é o Valamó, é, que eu acho. Aí trabalhei seis anos na moto. Aí depois do telefone. De Perto do enviaduto da moto ali. Aí eu fui do pra gradiente. A linha do trem e eu conheci. Viu como ela é, é essa, te... é, é. De... É, mas... Fridayは... é, importante. É. pra te chamar assim? É a viajada. É que foi uma. Venezuela é do estado, mas depois você viajou pra França. Eu já vi o estado está do lado de baixo. É porque eu comecei a ficar assim. Era uma outra rua né? Fez cinquenta anos, não sei se nada, né? Aí, dificulta a coisa, Temos trabalho... Aí, eu que aí Vem cuidar da mãe. Vem cuidar da mãe. Não é é é a minha casa está lá ainda. Se eu resolver voltar, eu E quem que são os seus irmãos? Que você já falou, né, não? eu falei, tá só a Neuza é aqui. A Neuza, o o Reinaldo, o Celso e o João. Ela, a e é ali a Neusa é a E ninguém fez ir para São Paulo. Você ficou não, não, única eu ia só lá. Não, fez só, passear. Eu ia. Eu ia só a passeio. Só passei. Uhum. Aqui nessa região eu tinha eu muita gente saindo para, para o Paraná. Você foi na mesma época que a É. Goiás também. Meu filho foi. Paraná. Da sua família foi alguém para o Paraná Foi Goiás? Não, meu pai tem um compadre que morava aqui na região foi embora para o Paraná ele tem a família dele tudo ainda hoje lá em Londrina Londrina Arapongas e Maringá eles têm a família ele tinha muitos filhos ele já faleceu os filhos são todos lá no Paraná Benedito Cândido. Era com o do meu pai e morava na região, morava perto de Cristais. Ele foi pro Paraná, quando as crianças ainda pequenas, botou tudo num carro de boi e foi embora pro Paraná. Carro de boi não, não vai pro Paraná, tem que ser caminhão, não, O negócio é. é tinha. Aí lá, eles, eles, é que ele, na época, tempo. ele tinha fazenda, ele botou café lá, depois as Era continental, A família né? dele hoje mora em Era na rua Kadiriri, que ficava? Dentro de Londrina, na, na, no bairro principal. Porque era perto do derrame de, de de da Moca ali, onde é. que tinha o quartel. Vinha do de trem de, ali, né? De, de E parentes, o quartel do exército de, ficava pra algum... cima ali, né? Esses eu eu acho que era o Bacatini que, a que, que, que, que, ele que, que ele ficava ali. Ele chamava Bendito Cândido, a mulher dele era a primeira da tarde. Depois subia o Zeracena Mendes. É, os a filhos, a deixa eu ver, lembrar tudo, ó, a tudo Adriana, mesmo. aqui, ó. ela contando Marcelo. os filhos Ele tem Oscar, que é igual o meu irmão Ele tem Oscar, tem Vicente, tem Roberto Tem é, Nilva, Célia, é, Darcy, que é a filhada do meu pai Tem, deixa eu tentar ler, é, ele Ai, eu não sei, eu sei que eles são onze filhos. Tem um que já morreu, tem o Carlinhos que já morreu tem... Mora em Londrina. Mora tudo em Londrina. Jesus, é. Mando Tem um abraço a Cida, eles, que hoje lá. mora em Araponga. Manda um abraço para Isso, pra Então, eles, um abraço para a Idalina, dia, pro Arlindo, o Arlindo, que ele segue, me seguem tudo lá nas redes sociais. Para Nilva, que com certeza eu vou mandar para ela esse vídeo. A Nilva, a menina dela, que é a, a Juliana. Aí você tudo tem, tem contato comigo ainda. E fala por que nós estamos reunidos aqui. E nós estamos pra reunidos baixo. aqui hoje comemorando os 102 é. anos do meu pai. Fica, é com muita alegria não dorme, não. que nós é chegamos que até aqui. Não dorme não, dorme não. É uma, é uma glória. glória. É uma glória. A linha do trem para outro lado. Né? Olha lá Aí embaixo era o presidente Wilson, só, só e as tias e irmãs dele aqui. São todas as irmãs dele. Olha tá é. é relíquia. Relíquia. É. que relíquia! Nossa, olha é. que relíquia ali, olha que relíquia! Que beleza! Trabalhava na rua. Cadê a matemaria? Tô bem! Tô atrapalhando aí, velho! o telefone não, não, não. da Margarida, não achou? Ué, então, mas a Margarida falou tá que, que, ah, que, é que a Mariana ligou ontem e falou que que a Mariana ligou de casa ligou ligou e, que César, que e de casa, é... mas aí falou sim, que a Mariana ia vir Ah, tá, ela, ela falou, falou, que falou que talvez vim. o Ricardo ia trazer ela não vê que é de Cecília, porque é de Cecília a Mariana que tá falando ali manda a Muito bom, Mariana tem uma Nós já esquecemos, vamos lá atrás é isso? Oh, oh, que é hey, hey. ah, O que é eu e falei ah, Quem é? é que chegou aí? é? é, é da de que eu de não tem, não tem eu é não, não, não, não. esse é o filho mais, é. é. mais, mais velho, do Zé. Mais velho. é ah, mais eu peguei os bois e passei tudo pra cima. Você viu? Eu passei. Eu passei. Eu lá em casa eu já fiz muito dias. Eu ponho a cota quando eu vou beber tinha pinga no copo. Aí eu falo, vou matar o seio, pegou esse copo. Beleza, que festa, hein? Viu? Improvisada, hein? Improvisada. Foi improvisada. Que coisa boa, viu? Foi improvisada. Eu pra ela, Ai, eu... Você só eu... quer descer na Vera? Na Vera, pode? Oh, na Vera, eu deixo. Vai por quê? Lá na sua casa? Não, lá em casa pode. Claro é. é. que pode, não pode na Variação. É o Isso. Só coloca, só coloca, só coloca. Agradeço, obrigado. Eu diria, Ela toma por mim. É pé Esse é o filho mais velho. Vai Esse é a madrinha, a madrinha falou que tá parecendo uma pessoa que ela conhece. Nossa não A hein? A risada é uma coisa, né? é, é eu, eu tava esperando Eu, eu, eu O que eu eu, eu não eu bem, não de demais. Os meninos que, nasce, Sabe que... um tempo todo obrigado. Não, de... não, é, é? O não é também. Vamos ah, é. ah, é. tá bom? bom? Obrigada. né? O Aqui, ó, Vai, gente Não, não Não Chegou na hora, a água no bebe? que o passarinho Não quero, Traz o seu. seu. Ai, ai, ai. Eu queria te perguntar se a gente. Vai senta lá e a gente conversa com você agora. Tá bom, Madia? Vamos. Badia, senta aí. Esse é o meu irmão, Masé. Fala pra Esse é o Oscar, né? O filho de Masé, nosso general. Quantos anos? 78. 78. Ah, não. É. 78, desde é dia 12. É. Quatro filhos? Seis. nome deles? Hein? O nome dos filhos. Valdir Mendes Malta. Waldir Mendes Malta. É. É. Luiz Henrique Malta. É. É. Claudinei é. Malt. é. José é. Malta. É. Amanda Maria Malta. É. E Glossiema é. Malta. É. É. Ele Mas, é vai ah, <risos> chorar! Quantos netos? Nove. Neto. Nove. Nove. Nove netos. Nove netos. Até que neto não tem muito não. Pela família, o neto é burro. O seu pai é o campeão mais, né? é. em tudo. campeão. Filhos, netos. Neto, até o neto. Ele tem algum filho com o dobro é de, de filho que ele teve? Sim. Ou não? Não. Não. o papai é. teve sete filhos. Aliás, no total ele teve doze. Cinco parceiros. E sete é vivo. É. Aí o que tem mais é o Oscar que tem seis. seis. Os outros tudo tem dois, três. É. A Vera tem três, eu tenho dois, o Orlando tem duas. É, o Zé Roberto tem só dois. É. É, entendeu? O, que tem, é o, Oscar, é. o é. que tem mais é o Oscar. O que tem mais Graças a é o Oscar. O que tem mais é o Oscar. O que tem mais o Oscar. O o Bom. É <risos> a risada do Zé. A risada? Senhor, né? Não, a risada <risos> melhor, é, do Oscar. é depois do caso, a tua cartão. Eu vou te contar um caso dele. Uma aventura nossa, não é? Foi pescar? É, lá no Paracatu. Aí, aí aí ele nunca tinha saído de casa, depois de casado, né? Aí nós fomos ficar uma semana, ele ficou tudo... Pai, mas eu não estou acostumado com isso, né? A turma tão boa, companheirada boa, e nós levou cerveja, e nós comeu e bebeu. E nem o caldeirão do Rio, nós ajudou a tirar, e foi beber cachaça com mais cerveja. E assar carne lá, nós improvisou o fogão no chão. Porque nós é meio artista, né? É e aí, junto. aí tinha um, um, tinha um senhor de Belo Horizonte, o nome dele é sony-sinho, pescador. Fiz amizade com ele. Com nós lá, ele estava acampado bem perto, né? Então, era aquela história chega, vem enquanto ele chega cedo e fala assim, Oscar, hello! Então. Eu, bá, bá, bá, bá. É, eu oh! É. Vem pra cá! Aí chegou lá, ele né, metiu o uísque. Ele já ia com o cunhado latindo de cerveja, que não levou muito. Ele foi é a primeira sim. vez, né? Mas exagerou um pouco. Mas era assim. Não fez a metade é. é. de coisa, né? E esse som de Achou bom, gostou demais dos papos dele, das histórias, das risadas, né? E uma seca, que cafunharada assim. É, aí eu, eu tive que um dia de setembro. Eu não parecia lá, né? Ele não parecia que estar tá de lá. Ô, Soscar, ô, Soscar, tô aqui, vem cá. Tá. Eu vou no mato buscar né? Porque ela tinha que ir no mato buscar ia... <risos> a lenha. Eu só arrumava lenha, isso. Mas é nada, <risos> Eu buscava lenha, para nós ter a dor, ter a boia. Aí o senhor vem é. Aí chega lá, o Os o pronto, eu tô indo. Aí, depois, eu já saí da tocana, na estava com a mão O assim: Ô, Oscar! assim: Ô, o que foi? Aí ele não falava, perdeu a risada. Né? Estava então, derrapada da câmera. o Alô foi assim. Fala que vai coerir, mano. Uma semana né? sem mano, ver. Ele até aconteceu. Ah, eu falo que, que, que, que o dia mas deve começar, de começar de com a risada, coisa. né? É. Ah, mas a nossa começa. É com certeza, é. a nossa começa. Agora. Ó, a <risos> mini do é Oscar, é. com certeza, vai risada. Oscar. Você pescou muito ou não? Não, eu, eu gosto de pescar, mas assim, eu fui umas par de vezes, pelo da, do Represa, do Rio, mas mais o Tonho, aí, aí eu com ele. E foi para Paracatu uma vez. Paracatu é, é bom lá, a gente passou uma semana que lá. Que peixe ver. verde que você pescou? Pesquei um pintado, não, pesquei não. Eu trouxe um pintado de 7 quilos, e mais os peixes que nós pegamos lá, foi peixinho de 4, 5 quilos, o pe... maior piranha comia. E que peixe? E que, que vocês você usavam? É. Ah, mas é, usávamos lá era... É, mas mais de rede. Nós, nós não pôs isca de anzol, mas pegamos uns mandizinhos lá, assim, com. Com as espinhas lá. Mas Nós mais foi de ver. Nós saímos, armavamos, cortávamos e bebia cerveja. Lá nós pegávamos. tinha um lá que ficou lá ficou até meio doente. É, tanto bebê. Era bom, que era bom beber. E tinha um ataque de cerveja. só aqui, né? Os tomados para curar aqui nós saiu com uma rotina completamente diferente. Mas ele enterteu tanto da cafuneada que deu, que ainda tem muita história. Que parecia um, um pessoal do Guarda do Paraíba caiu com o um cano, naufragou lá. Na... É, então, e não é, foi? É, é, é fez amizade com nós? Não, oh, aí não deixaram nós ir embora. Não, porque... o homem deleou. Os cara estavam todos. Ele um o rochão no olho inteirinho, inteirinho, que a bola assim um de boi, Dá pra comer. deixa é é é só... <risos> não valeu, eu fui de rochão. João, é ver. João. João, é ver. João Vermelho e Rochão. É vermelho. Eu nem sei o nome dele. Eu uns cacharros, lá em Ô João Vermelho, Roxão! Oh, rochão. A não a Aí chegava lá e Londres. Quando é história? Amanhã eu vim passar um dia com vocês. Chegou um restaurador de arroz na região, mas é lá do quarto do Paraguay. De... É, o outro, outro era o criador é de boi. Aí ele pegou e falou assim, não, amanhã eu vou vir passar um dia que vocês aqui com vocês. Ó, oh, o cara ofereceu um avião pra um nós, buscar nós vai aqui. Vai um pra, pra fazenda dele. Vai pra fazenda dele. Quanto é amizade que é isso? Eu busco vocês lá de avião. Aí, Rojão. Rojão é bom no... É bom no caso, cara. É bom no caso, cara. E Em 80 e! 78! O cara tinha dinheiro ele virou, Você não 78! Pois, de lá, e, e, 78! Nossa, garoto! E, e, e açúcar? Ah, joga, né? Nós vamos, parceiro, não vamos não, porque nós não ganhamos nem pau! Quando a gente quer jogar, a vai te ensinar! Vai te dar uma escolinha! Vai ficar novinho, vai bater nos dois! É, bater nos dois! O sujeito tá é lá esperando. Ele tá doidinho pra jogar, já tá até fazendo assim no vídeo. Vamos começar jogar os truques. É. Ele gosta de jogar. Descreve vai tomar Ah, tá ele Eu já tomei quatro. então. É, então assim. Porque talvez o tempo a vida da gente é. Eu tive uma vida muito boa, sabe assim? os é, é, filhos sem ver, eu tive uma, assim, jogada, sabe, mas trabalhou muito, o pai ajudou nós muito, e através dele nós fez uns negócios bons, sabe. Você trabalhou na roça, não né? Toda a vida, toda, a vida. toda a vida, toda a vida, até hoje Você não, nunca ficou preso dentro de fábrica, não? Nunca na minha vida, nunca trabalhei por ninguém. Eu também meu pai uma vez, mas ele me dava um, um, um pedaço de terra pra me plantar pra mim e eu tirava o leite pra ele. Não era o empregado dele. Entendeu? Eu nunca trabalhei pra ninguém. Eu não gosto. Eu não gosto de pros outros, não. Eu não gosto de trabalhar é pros outros. Eu gosto é de mim. Toda vida Então <risos> você é. não ouviu aquela sirene chamando para entrar? Nunca, nunca, e tipo nunca Nunca, é, é, é, ué, nunca! Não, eu... Você trabalhou? trabalhador de Ó, criei, criei seis filhos, sem trabalho nenhum, graças a Deus, tudo saúde, os meninos tudo bom, ensinei todo mundo a trabalhar, mas eu trabalhei com os outros... Não sei fazer isso. Agora tá ele não tá querendo trabalhar nem pra ele mesmo. Não, agora não Chega, quer trabalhar tá nem pra mim mais. <risos> nem pra ele se trabalha mais. Mas agora pegou na fase, agora nem é. pra mim. Ele. Não, porque agora, né? agora também, né? Tem direito a aposentar. Tá? É, é, eu aposentei, pai. Aposentei com 60 anos, tô com 78. 78. É. 47, aí agora é que não é pode tomar é vacina, né? 18 horas. <risos> sabe? Não, muitas é, coisas. aqui, ó? Cheguei para vai. fazer Essas coisas, sabe? Assim, desde tem alguma coisa. Que corre na cabeça. Assim você começar a atormentar é, de é é é é é muito, aí pode. E outra coisa, se você ficar sem jogar o truque, três dias, aí, aí põe. Um o um, um, um truque, quem que dá vida pra ele? É, Mas, aí, tá. A cabeça boa. É, se tiver, Serve se jogar, funciona, mesmo. né? Acabou. É, é. é. é, é, aí, se ele tiver falando com a Maria, fica assim. Aí, como é que Vai ficar pouco tempo com os outros do truque. Fala pra ele, cara. Muitas coisas, eu lembro, né? Muitas coisas que é. Muitas coisas. ele era é mole, eu, 100, eu, eu queria em caso do barulho, tá dando atenção. É, é meio um ele eu É, é. Nós foi uns primos? Nós foi uns primos e irmãos. Foi primo irmão. E o Chão, o Joaquim já morreu. Nós era primo irmão. Nós tomávamos a cerveja junto, nós ia nas festas junto, nós fazia o alça junto, rematava o frango junto. Quando mundo pagava a plata.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 o Tijão e o Tivicento nunca deixou nós andar duro, nunca. Dava o que tinha, mas não andava duro, só que tinha que trabalhar. Levantava três horas da madrugada para sete horas da noite, todinha. Tinha que trabalhar, é, é tinha que trabalhar mesmo. E era é de segunda, sábado, sábado, sete horas da noite. Nós parávamos, tava na banca, ainda vai no bar, no então, lugar. Fala assim, quando você precisa? Pai, eu ainda tenho o resto, pai, não precisa hoje, não. Tudo bem, não precisa de nada, filho. Segunda-feira, três horas da morte, você ah, tá aqui, né? Tô? a Deus. Acabou, domingo, Não nunca. Esse pai disse que eu por aqui, nós mandávamos. Oscar. <risos> o bairro durava até que horas? Ah, tinha uns que amancia. Tinha. tinha uns que manciam, outro ia até meia-noite, duas horas. Até duas horas, três horas. Aí tinha uns que amanheciam. Nós acabamos amanhecendo. Chegar a dormir um pouquinho jogar bola. É, jogar bola. nós gosta de jogar bola né? tinha campo, né? Mas mas tomava conta. Domingo, domingo, domingo. domingo. domingo. É, segunda-feira segunda três horas da madrugada, antes do isso. capirá roçar, tudo, moecando, fazer rapadura, tudo que que mesmo fazer. E eu eu era cortador de cana e carreiro. Eu não era engenheiro vero, o Orlando e o papai que trabalhavam, e o resto e o Fazer rapadura? É. Vender para o parecido posto. Não, é. Naqui é até não tinha um parecido. Doceira, não. Não tinha um parecido. Sabe que vendia na porta? É, nós o é timané um, tinha um seiscentos. É, é, é. O caminhãozinho. Ele ia encher de rapadura e levava pra frango com o doceiro lá. Né? O pai recebia que é bom dia, põe um saco de açúcar e levava a boca. É, nós mas, mas, mas comprou. Foi comprou 50 arqueiros de terra, tirado de rampadura e de carro de boi. Você sabe o que é rampadura? Com 14 anos. Eles eram usineiros. É. Na época. É, com 14, o 14 usineiro, anos, eles pegou um carro com o boi pra mim. Aí eu parava de fazer rampadura? Até novembro, eu ia na terra pros outros com a ladinha. Hoje é uma gradinha. Eu olhava pros outros. E que coisa que vocês é, usavam né? lá? Quando a gente quando é com a grossa não, mas é, não, mas... Não é, dá uma parrinha melhor. Dá uma mais Mas eu não sabia. É, eu não. Eu acho que aquele tempo foi muito melhor do que hoje. O povo de hoje. O povo de hoje não vale mais nada. Ele não, ele não respeita nada, não tem respeito. Não, não, não, não, não, não vira nada. Acabou. O povo de hoje não vale mais nada. E não vale mesmo. mesmo. O, o Oscar, e quantas taxadas você tirava por dia? Seis, 350 e cinquenta eu estou de sete, então tá de cinquenta rapaziada. tirava sete taxas rapaziada. E queijo? Queijo a minha mãe fazia, mas não lembro mais quanto, fazia também, vendia, eu, eu lembro que eu tirava o leite, Tirava o leite 5 é, horas Da manhã levava carne com a harmonica Pra nós comer Arroz com a harmonica Nós comia arroz com a hermonca, E aí eu já ia pro tirava o leite para fazer queijo E já ia cortar a cana Eu cortava um carro e meio de cana E juntava pro chá O que que é a harmonica? A harmonica era bolinha de carne Bolinha de carne moída Aí eu fazia com as harmonicas E punha na na gordura? E nós ela esquentava com a rua, nós comia cedo, nove horas o almoço, <risos> é, aí almoçava, levava merenda, de tarde jantava. E só usava banho de porco. Só banho de porco. Mas que nunca, hora, até né? hoje. Até hoje nós fomos na banho de porco. Eu, nós tudo, os irmãos, tudo, é, é, na banha de porco. Na banha de porco? Na banha de porco? Na banha de porco? Guardava porco? Goi... Não, todo dia que você fazia rapazinho, tirava aquela espuma e punia porco, todo dia que você for lá em casa tinha 15 porcos no esquerdo, vendia, engordava, levava de carro de boi levava no cristal. Ê né? rapaz, ele Levava o, o corpo vivo. O corpo vivo gordo. gordo. Aí chegava lá, é que é que pesava e é descontava 20%. De Quantos corpos é. ia no, no aviário do carro do 3? Não, aí 15, 12. Cada viagem. carro grande. É, um carro. carro com a cantando Ei, vai Agora, viu. Lá O meu avô, era três coisas. É capate, rapadura e queijo. que era Mesmo com mais queijo Mesmo com mais Mas nessa época dele... Tinha uma diferença, né? Aí tinha, o pai falou, comia harmônica a com arroz, né? Mas de vez em quando eles gostavam da sanfônica, eu ia pra dançar. E não, foi assim, Qualquer não né? Eu, é, né? Tocava sanfônica. Menino de Gerardo Guardinas assim, lá da Guadalupe, de cavalo, o Pozo Alegre. Chegava lá em casa, tinha o João Granado, e buscar buscava ele e o Paulo comia a noite inteira. Aí Gerardo não era armônia. É, eu é, é, é, tão forte. <risos> aí eles mandavam a armônia, misturavam a armônia é. com armonia. Você lembra? É. É não Oscar, É dali que surgiu, os casamentos? É, ah, isso não, é. é. Não, não, eu andei. É, eu, eu... Eu fui, assim, eu fui muito levado, sabe? Né, na Então, nós andávamos, né, é, nós é molecão de tinha 14, 15 anos. Aí eu, eu ia para Gualim, na casa dele, ele vinha aqui, assim, nós andávamos esse terradão tudo aí, não tinha para fazer, né? Aí depois, quando né, ficou mais mocinha, virou jogar bola e outras coisas. Mas é, eu fui muito levado. E isso, nossa senhora. O, o Oscar, a, a goiaba era é só da Serra das Goiabas. Pra cá não tinha, vocês faziam goiabada. A Vera faz goiaba ainda. Faz, é, ainda faz, faz. Então, faz, é, é. é. ainda faz. A mulher dele faz goiabada. A minha mulher a minha mulher e a Vera sim, foi criada mais ou menos um vizinho só. É. Sabe fazer de tudo? De rosa, sabe fazer de tudo? Matar corpo, Tudo. Preparar? Tudo. tudo. Linguiça, chouriço... Tá lá, tem nem casa. Se quiser comer, tá lá. Até a Hoje vai a vai a vai Eu sei quais, velho. Eu sei quais, <risos> velho. É o... Eu vou guardar, vou eu vou eu tô dando força pra ele, pra ele. A gente que depois é eu quero conversar com ela. É. Não, ela é aqui, é te esperando. Aí, sim, aí a gente puxa a mesa para cá e se eu sentar aqui, <risos> Então, eu, eu, eu tô aqui coisa visitado, foi que experimenta. Foi boa, Foi uma boirinha, eu era, vou pintar o ensino assim, pra ele. Lúcia, essa é a Lúcia. Tá eu não Muitos, não? Vá ah lá, os pratos bem chegando ali. Vem bem na hora, vem bem na hora. Mas você não vai olhar. Está vermelho lá ainda, ora. O é. sótão. Aí tá bom. Deixa aí. Carregando aí que eu vou, eu vou filmar isso agora no truco. Mas é bom demais. Né? Depois... É, mas hoje jogar um truque. Não precisa filmar. mas vai jogar. Você cara não começou a jogar truque? Qual que idade? A gente tinha que o Você começou com que idade? Jogar tudo? Ah, eu de menino, eu... só que quando eu era mais novo, eu não prestava muita atenção no truque, não. Jogava, mas descartava, sabe? Agora hoje a gente já sabe mais as. As manhas. É, as manhas. Porque <risos> o truque é cheio de manhas, né? Você fala que o truque é, é, é, é do mentiroso. Eu tô com um carta aqui e vou mandar. Né? e não tá nada, né? É... É. É... É truque o truque é do mentiroso. Mas tem hora que você pode contar mentira, tem hora que não. Pode que você conta mentira. É, ué. Então. É, ué. É. Seis mil. Que... É, Ele perna curta, né? É, é, então, aí dança, pintura né? Pintura tem perna curta. não jogando. Então, se o pai, o tá pai, eu pai gostava demais, Jogadinho direito. o pai jogava Aí, tinham onde? Foi pé. É, mano. Eu O pai Meu pai né? jogador? Meu pai era jogador. E eu? não não foi foi não vou né não é não contrário não só contrário não ele deu carte, o e não tinha dez vezes ontem, ele podia mexer, deu o aí o que ele pegou, a gente tava meio ruim de carta eu tinha quatro cartas, quatro cartas, o próximo, o que eu ganhei, eu tô com quatro cartas só que agora é ontem, a ontem, eu só tenho direito de curtir, eu tinha as cartas da boca, só depois de a outra depois então o caso é de 78. Se eu tivesse dando cartas e tivesse quatro cartas para o senhor, o bolso eu podia até mandar com as quatro cartas. Mas é que eu É, é, é, é, é, do truque. Mentira, né? Eu conheço. é, é, é, o é, Isso é, é, é, é, é, se nós não jogar sério, nós nunca vamos aprender. Com certeza, aí eu comecei e falou, né? Foi bom, né? E ele jogou até no episódio. Eu vou te Não filmou, não. Fechou é que Agora é falar bem, Tá, só esperando o prato cheio. que ah, é. é. Você deixou uma história por isso aqui. Eu não sei! Eu não Continua é um não Não, Não, aí,